Quem ganha é dinheiro no mercado financeiro, não pode falar mal do Estado. Porque o mercado financeiro está no poder do Brasil hoje. Quem manda no Brasil é o mercado financeiro. O Vai agronegócio, o mercado financeiro, milícia. Verdade. Milícia. O crime. O crime. Isso que manda no Brasil hoje. Sim. Né? Ou seja, as pessoas estão no mercado financeiro falam mal do Estado, mas eles, mas eles fazem lobby do Banco Central. É eles que indicam, que indicam os diretores do Banco Central. São eles que indicam o Comitê de Política Monetária que queria é pautar que... básico política de preços não, não não não o comitê de política monetária que determina a taxa de juros você sabe o que, que é isso é você é você pegar é... porque o poder político ele é basicamente o seguinte a minha visão é você ter criar moeda e precificar moeda o que, que é precificar você criar moeda é moeda o dinheiro Imprimido. e você colocar o preço para ele tá que é a taxa de juros isso é, isso é exercício, isso de é poder de fato uhum. o resto é, o resto é perfumaria uhum. no Brasil o que faz isso é o sistema financeiro Sim, é o Banco Central, né? Não, não é o Banco Central, não. Mas o que controla o Banco Central? A XP. É, esse pessoal aí. Bradesco, Sim. Itaú, etc, etc. Sim, o seja, e o e eles falam E eles falam, de, eles querem o quê? Um Banco Central independente. Independente de quem? Do brasileiro. É? Ou do, dos caras que querem manipular a economia para coisas políticas também. Não, né? não, é para é quem quer colocar a economia para servir ao, ao mundo real, não, não ao mundo da especulação, entendeu? Sim. Essa é a grande batalha que nós, que nós, vamos, que nós, vamos, fazer, nós vamos enfrentar no Brasil hoje, na, nos próximos tempos. O Brasil hoje tem, tem a maior taxa de juros do mundo com 100 milhões de pessoas vivendo... É, sem Não, vivendo sem ter três refeições ao dia. 100 milhões de pessoas. Isso é um absurdo. Esse número parece, não parece verdadeiro pra mim, cara. 100 milhões de pessoas. Tá, então, não... tudo bem. Então você, você vai ser... tipo, eu não, não conheço essas pessoas. Eu, conheço, eu tenho um cara na rua, lá passando mal. Eu imagino que... Cara, ele... eu não gosto de fazer Google aqui, mas... É, pesquisa e fome... Da onde vem esses dados aí, de 100, mil, 100 milhões de pessoas que não... Que estão à deriva? É, que não Quem tem vai, três se... Quem faz pesquisa sobre isso? Isso é, isso é muito evidente, isso aí. Já tem trabalho sobre isso. Coloca pessoas em vulnerabilidade... É, é, é que... É, é que é, tipo... Se... Mais de 116 milhões de brasileiros não têm comida suficiente ou passam fome, diz pesquisa. Vamos lá para baixo. Uh, mais de 116 milhões de pessoas estão numa situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil, segundo a pesquisa feita em 2020. Bom, faz tempo já isso aí. Uhum. É... Ah, 2020 de... já tinha sido emergencial. Cerca de 43 milhões, 20% dos brasileiros não contavam com alimento e quantidade suficiente. O que que é não contar? Eles não... 2.600 calorias. Preciso apontar que tipo... Tá linha, mulheres de periferia, chefes de famílias, negras e com baixo nível de escolaridade, pelo, levanta, pelo, pelo levantamento realizado, a insegurança alimentar cresceu em todo o Brasil. Tá, o índice... Desce mais aí. Eu queria saber da, de tipo... Como que eles chegaram nesse número aí? Cara, tem, aí, né? você tem, tem, uma, tem uma empresa que fez a pesquisa. Ah, entrevistou 2 mil domicílios em todo o país. Isso é uma, uma amostra razoável. Uhum. Isso é uma amostra razoável. Uhum. Agora, aí o que acontece? Aí, aí vem um cara aqui, o Monac, aqui nesse lugar que eu estou sentado, ele fala que a emissão de moeda causa inflação. Uhum. E os caras aumentam a taxa de juros no Brasil para quê? Para diminuir, diminuir a inflação. Sim. Como que, você, como que você pode atribuir a inflação, uma questão de demanda, se você tem 100 milhões de pessoas nessa situação? É, bom, é não, não, não, que fosse 60 milhões. Tá, tá. Tá, como, como, como qual, qual, qual, qual que é a explicação para isso? Não tem explicação para isso. Sim, sim. Aliás, eu queria é, aproveitar, é, quarta-feira agora tem Conexão Xangai, tá, pessoal, no canal do André Roncalli, em que se publicou, a gente vai discutir. O André é um dos maiores económicos do, do mundo, na minha opinião, ele, o Wallace Moreira, a gente se, se de, de, senta para discutir essas, essas questões, né? Uhum. E teve uma conexão Xangai, inclusive, foi sobre a questão da, da questão da desigualdade social, a questão com a, com a Teresa Campelo, a ministra Tereza Campelo, que tratou tá dessa questão conosco. né? Uhum. Então ela entende muito desse, desse, desse assunto que é fome, que é desigualdade Bom, e tal. Se você quer me dizer que o Brasil é altamente desigual, <risos> vou concordar com você, Sim. Aqui é um absurdo. É. Tem mu... A gente só não tem uma economia de verdade. A gente tem um monte de gente querendo trabalhar e não consegue. A gente não tem indústria nenhuma. Nossa, a gente vive de serviços, basicamente, de venda de commodities. A gente não produz nenhum tipo de produto especializado, basicamente. Não, a gente... Depende vê, de importação não, é, de tudo. É, é o que eu, é, ontem tava, Ontem estava... Tava, foi o debate da é, presidência ontem. Aí foi aquele cara do Partido Novo. Partido Novo é essa... Galera liberal. Essa lá. gracinha, é. É, aí o cara falou, menos Estado, não sei o quê, o Estado é o um problema, aquela, aquele discurso. Aí eu tuitei o seguinte, olha, esse cara, se ele fosse, se ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, ele não chegaria nem, ter, nem, no, nem no começo das primárias americanas. Porque o Estado nos Estados Unidos ele é tão forte, que é um discurso que é inadmissível nos Estados Unidos. Pode falar da boca para fora, baixar imposto. Agora, na, na, no, no mundo real, não Quero existe lá, o Rampol, né? Não, não existe, não existe isso. Sim, sim. Quem quer baixar o Estado, tem que vender a Petrobras. Aquela coisa, aquele, aquele lance. O cara não se dá o trabalho de perceber que, que a indústria de petróleo no mundo é uma indústria que, que 80% dela é contada pelo Estado no mundo. Não se dá o trabalho. E o Brasil está privatizando, tá inter, privatizando é, o nosso setor de energia para estatais chinesas. Estatais chinesas e norueguesas sim sim a China está comprando coisa de alimento também ou tá seja ou seja de, será, ou seja um cara do Partido Novo ou seja vem, vem, vem com esse papo de tem que privatizar né ou seja eu não tenho nenhum problema é, em, em, em, em se discutir isso eu não sou mente fechado claro claro mas para ele privatizar é um princípio para mim é uma questão que é só que a história depende que a gente... do, do caso é. do contexto tá? É uma, lei, é uma lei sagrada desses caras aí, uhum. entendeu? Aí, ah, você não, vai, inclusive... aí, você, aí você vai privatizar para a empresa, empresa estatal chinesa. Não, eles querem que... Tipo, eu tenho muita galera que quer que privatize tudo justamente para a gente vender a preço de banana, recursos importantes do Brasil, para interesses exteriores. Não, é exatamente isso. Você acaba de assistir um corte do Monac Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada, segue a gente lá